Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos resolver um problema sobre taxa de variação. Essa questão diz o seguinte, dois carros estão indo em direção a um cruzamento de direções perpendiculares. A velocidade do primeiro carro é 50 km por hora, e a velocidade do segundo carro é 90 km por hora. Em um certo instante t0, o primeiro carro está a uma distância x de t0, de meio quilômetro do cruzamento, e o segundo carro a uma distância y de t0, de 1,2 quilômetros da interseção. Qual é a taxa de variação da distância d de t entre os carros nesse instante? Qual equação deve ser usada para resolver o problema? A questão fornece quatro equações, então, como sempre, você pode pausar esse vídeo aqui e tentar resolver isso sozinho ou sozinha. E aí, fez? Vamos fazer isso juntos agora? Então, vamos apenas desenhar o que está acontecendo. Isso é sempre uma coisa saudável de se fazer. Temos dois carros aqui se dirigindo a um cruzamento de direções perpendiculares. Então, vamos dizer que temos um carro bem aqui que está se movendo na direção x, em direção a esse cruzamento. Aqui, temos outro carro que está se movendo na direção y. Então, digamos que ele está se movendo assim. Então, esse é o outro carro. Eu deveria ter feito aqui uma visão de cima, mas eu acho que você conseguiu compreender a ideia, não é? Bem, aqui vamos nós. Bem, aqui a gente tem uma representação do carro que está se movendo nessa direção. Inicialmente, em t t0, ele está a uma certa distância. Sendo assim, vamos desenhar aqui esse instante. O primeiro carro está a uma distância x de t0 de 0,5 km. Então, essa distância bem aqui, nós vamos chamar aqui de x de t e vamos chamar essa distância aqui de y de t. Agora, como determinamos a distância entre os carros, ou seja, como relacionamos x de t com y de t? Bem, poderíamos apenas usar uma fórmula bem típica aqui para determinar essa distância, que é essencialmente apenas o teorema de Pitágoras. Bem, nesse caso, a distância entre os carros é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Lembre-se, eles estão viajando em direções perpendiculares. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Sendo assim, essa distância bem aqui é x de t. Ao quadrado mais e y de t ao quadrado. Bem, então a gente vai ter aqui que d de t é a raiz quadrada disso. E isso aqui é apenas o teorema de Pitágoras. Isso é d de t. Ou podemos dizer que d de t ao quadrado é igual a x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado. Bem, a gente tem muitos parênteses aqui, não é? Bem, então essa aqui é a relação entre d de t, x de t e y de t. E, bem, é muito fácil resolver esse problema agora, porque agora basta tirar a derivada em relação a t de ambos os lados aqui dessa equação. E vamos fazer isso usando várias regras de derivadas, incluindo a regra da cadeia. Assim, teremos a taxa de variação de d de t, que é d' de t. Além disso, também teremos a taxa de variação de x de t e de y de t. Mas, ao olhar aqui para essas opções, temos que, de fato, a opção D mostra exatamente a relação que encontramos. Temos aqui que a distância D entre os carros ao quadrado é igual à distância x em relação à interseção ao quadrado, mais a distância y em relação ao cruzamento ao quadrado. Aí, Se a gente quiser determinar a taxa de variação da distância, basta derivar aqui, em ambos os lados, essa equação aqui em relação ao tempo. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!